Olá, bom dia para a senhora, bom dia para o senhor, começa o nosso Balanço Geral, na verdade já boa tarde, começa o Balanço Geral, vamos falar do, do incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso, você vê imagens do helicóptero da Record TV, são imagens ao vivo, Avenida Brasil, pista lateral com um trânsito bastante lento, presença de 12 quartéis do, do Corpo de Bombeiros, esforço máximo do estado do Rio de Janeiro, os nossos heróis do Corpo de Bombeiros correram para o Hospital Geral de Bom Sucesso, para apagar, controlar esse incêndio. Agora temos a movimentação bem mais tranquila, trabalho de rescaldo. A gente pode perceber que o pior já passou pela coloração da fumaça. Temos agora uma fumaça mais clara saindo. Temos imagens aqui angustiantes, olha. Os pacientes que estavam internados nessa ala, sendo retirados às pressas. Aqui a gente tem que destacar o trabalho do Corpo de Bombeiros, o trabalho de todos os profissionais do hospital. Todos se envolveram, visitantes também, familiares, pessoas que estavam ali perto. Todo mundo se envolveu numa grande corrente para salvar pessoas debilitadas, pessoas que poderiam ter sido vítimas fatais desse incêndio. Graças a Deus, não há nenhum registro de morte. É bom... Começar o programa falando o que aconteceu, a gente precisa tranquilizar as pessoas, né? sem alarmismo. Foi um incêndio realmente de grandes proporções, foi no, no almoxarifado de uma das alas, ala 6, se não me engano. Se alastrou para outro prédio, mas graças a Deus não tem nenhuma vítima fatal. Olha aí, é imagem ao vivo essa? Vamos encher vamos, vamos encher então a, com a imagem do helicóptero, imagem ao vivo. Percebemos ali o cuidado desses profissionais de saúde. É um paciente certamente no estado delicado. Você vê um cilindro de oxigênio sendo transportado ali próximo. Uma ambulância do SAMU foi usada para fazer a transferência de, de prédio dessa pessoa. 162 pacientes foram retirados do, do Bloco 1 do Hospital Federal de Bom Jesus. O Felipe Batista está acompanhando o incêndio desde o início, tem todas as informações. É um cara que apura, conversa com as pessoas, tem um poder de observação incrível e conta tudo agora para a gente. Alô, Filipão, bom trabalho para você, meu irmão. Vamos lá. Oi, Tino. Muito boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. O clima ainda é bastante tenso aqui, já mudou um pouco a situação do desespero até das pessoas que estavam aqui na porta. Já deu uma.